Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre, meus amigos. Vamos para mais um videozinho aqui de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Sim, rapaz, trazendo aqui uma dica rápida pra vocês, algo que vai ser bastante interessante caso você ainda não tenha feito aí, tá? que é como utilizar o modo treino livre de uma forma improvisada na demo, pois como todos nós sabemos aqui, pessoal, quando a gente acessa o Fighting Ground, ó, a gente tem aqui os menus disponíveis, né, pra gente, e na parte aqui de prática, o treinamento, que seria o modo de treino livre que a gente tem no jogo, né, não tá disponível, mas tem uma forma da gente poder liberar ali o personagem pra gente poder ficar brincando ali, treinando combos, testando golpes e tudo mais com ele. E eu queria aproveitar antes de mostrar para vocês aqui, para poder dar os créditos pro meu querido amigo Ariel lá do Combo Infinito que eu vi essa publicação dele falando sobre isso, né, no Twitter, e eu tô fazendo esse videozinho aqui para poder mostrar para vocês uma forma de vocês treinarem os seus personagens aí, tá? Então, muito obrigado ali Nelson pela dica que você deu aí no seu Twitter, e agora eu vou mostrar para vocês aqui como vocês devem fazer, pessoal. Simplesmente vocês venham aqui, ó, na parte de guias de personagens, tá? E aí a gente vai selecionar aqui os dois personagens que a gente tem, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o nosso querido Luke. Vamos lá. Selecionar aqui o tipo de controle, de Buenas E aí ó, a gente tem aqui as guias do personagem, né os golpes dele, os especiais aqui, super artes, informações básicas e tudo mais Daí vocês vão fazer o seguinte pessoal Alguns desses golpes aqui, ó, eu não recomendo escolher porque a gente pode acabar encaixando eles dentro do combo e aí o guia vai dar como concluído, a gente vai ter que reiniciar e tal, vai ficar um pouco chato, por assim dizer. Mas se a gente pegar, por exemplo, um super arte aqui, ó, seja ele o um nível 1, um nível 2, ou um nível 3, se você não for treinar um combo com um super arte específico, é bem mais fácil. Vamos supor, a gente pegar aqui o super arte nível 3 do nosso querido Luke, a gente entrou aqui, ele vai fazer os ensinamentos do Pale Rider, tudo bonitinho aqui, ó. Beleza, aí se a gente clicar ali, vocês viram que embaixo apareceu ali Pra gente poder clicar no touchpad do controle Pra experimentar, para que a gente mesmo possa fazer esse super arte nível 3 E aí cara, é isso Tamo livre aqui para poder brincar com o personagem da maneira que a gente quiser A não ser que a gente faça, por exemplo, super arte nível 3 ó, Vou fazer aqui Vou deixar ele concluir pra gente poder ver né, o encerramento aqui do guia ó. Beleza Deu sucesso, tranquilo E aí para, o personagem vai reiniciar e tal E a gente volta aqui pra poder dar uma brincada Mas aqui, cara, ó Desde que a gente não faça o Super Arte nível 3 A gente pode escolher o Super Arte nível 2 Poder treinar combos com o 3 também Direto lá no guia e tudo mais Estamos livres pra poder brincar do, com o personagem aqui, ó Da forma que a gente quiser, cara Fazendo os combinhos aqui, ó Testando os comandos também Drive Impact, ó A gente pode apertar aqui e poder voltar pro centro Aperta de novo, ó Ó, experimentar Beleza, voltamos Brincando aqui com o Drive Rush Fazendo ali os combinhos do nosso querido Luke Que é um personagem muito da hora, ó Belezeira Show de bola, manos, Dá pra gente poder ir treinando aqui de buenas com o personagem, ó E é isso meus amigos, só queria trazer essa dica bem rapidinha aqui pra vocês, caso vocês não tenham feito ainda, tal. Tá? tenho certeza que muita gente já deve ter vindo aqui na demo, nesse guia para poder brincar um pouquinho com o personagem, e já deve ter liberado dessa maneira aqui para poder ficar brincando com o Luke e até mesmo com o Ryu, fazendo alguns combinhos e tudo mais, testando o personagem, tentando descobrir rotas de combo, é claro que por exemplo, se a gente vir aqui na parte do start, né, apertar o start, a gente não consegue ver os golpes de cada um dos personagens a gente poder praticar e tudo mais, Entender aqui como é que certa coisa funciona E tudo, no entanto Se a gente vier aqui, ó No Versus, selecionar aqui O personagem que a gente quer, ó Beleza, selecionar aqui o estágio De boa, selecionar o look Controle clássico Pega o Ryu aqui mesmo, de boa Aí vai entrar ali na lutinha, ó Fazendo aquele loadzinho maroto E rapidaço também Beleza, começou a luta Se a gente der o start aqui no 1 um contra 1 um, A gente tem sim disponível a lista de comandos É só a gente vir aqui no 1x1 Dar uma verificada nos golpes do personagem antes e tal O que, que a gente quer fazer Entender como cada um deles funciona aqui e tudo mais Depois voltar lá pro guia e aí a gente começa a praticar com base em tudo que a gente viu aqui Conforme for também, é só tirar um print da tela, deixar aberto aí no celular, no monitor, alguma coisa do gênero Pra poder ir consultando também É uma forma, querendo ou não, da gente poder utilizar aí esse treino livre, né por assim dizer, de maneira improvisada na demo Enquanto a gente não tem aí a versão final que vai ter o treinamento mesmo completaço lá Com a barrinha lá pra gente poder ver a frame data, tudo bonitinho, com os comandos já ali dentro também e tal Então é isso, meus amigos, só queria trazer essa dicasinha bem rápida aí pra vocês Caso você não tenha feito ainda, se você tiver interesse de brincar com o personagem, tá aí uma forma de você poder fazer isso antes de você encarar a CPU no nível máximo. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Foi bem rapidinho esse vídeo mesmo, só pra não deixar passar isso daí. E mais uma vez, agradecer o nosso querido Arinelson Nelson, que deu essa dica lá no Twitter pra geral. Um beijão pra todo mundo aí, meus amigos, até mais e fuemos, galera! <música>